Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Muito bom estar com você nesse devocional Tiago, a jornada da fé. Hoje vamos falar sobre o segundo passo desta jornada da fé. E o tema de hoje é continuidade de ontem, companheirismo. É muito importante termos companheiros na nossa jornada. O texto base é Tiago capítulo 5, versículos 19 e também o versículo 20. E a palavra do Senhor diz assim... Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, não é verdade? Algumas perguntas que eu quero que você compreenda neste devocional. Todo o material está no site e você pode acessar a aula de hoje e, e a lei estarão disponíveis para você responder. Perguntas abrangentes desta aula, o companheirismo automaticamente acaba quando alguém abandona a trilha? Não deveria, né? nós somos chamados para sermos companheiros de julgo para andarmos juntos mesmo que a gente passe por alguma luta ou dificuldade. Um verdadeiro companheiro deve tentar evitar que seu amigo ou seus amigos peguem a trilha errada ou a jornada errada? É verdade, nós precisamos cuidar uns dos outros e percebendo que um irmão, uma irmã, um colega, um companheiro de caminhada está pegando um caminho errado, nós devemos fazer de tudo para evitar que ele continue naquele caminho errado. Uma outra pergunta importante, o um verdadeiro companheiro deve tentar encontrar seus amigos que se perderam durante a caminhada? Sim, a gente precisa, a gente precisa resgatar pessoas, né? E os nossos amigos, aqueles que começaram conosco a caminhada e que por algum motivo ficaram parados do caminho, nós precisamos ser canal de bênção para abençoar as suas vidas. Ah, uma outra pergunta importante que as pessoas fazem é, o que é preciso fazer para encontrar nossos amigos que se perderam na jornada ou na caminhada? Né? E a resposta simples é tentar resgatá-los, jamais ficarem diferentes. Né? É isso que é importante. Agora, eu te mandei perguntas específicas sobre esse texto de Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, para você responder. Então, segundo esse texto, quem está sujeito a se desviar da verdade... Né? E Tiago diz, algum de vós ou qualquer um de vós, ou seja, cada um de nós pode se desviar da verdade E nós precisamos cuidar uns dos outros A segunda pergunta dessa, ter... dessa segunda parte, diz assim Quem está encarregado de tentar trazer o desviado de volta? Alguém, né? E esse alguém é você, esse alguém sou eu A terceira pergunta diz, quem converte um desviado salvará da morte a... A alma dele, aqui a palavra alma tem a ver com espírito, né é, a alma, é, nós somos três partes, corpo, alma e espírito, a alma é psique, é a nossa vontade, emoção e sentido, mas nós estamos falando no sentido espiritual, então o nosso corpo espiritual, a nossa vida espiritual é baseada no, no espírito, no hebraico e no grego, você tem, às vezes, uma diferenciação ou uma mistura de informações sobre o que é alma e o que é espírito. Então, às vezes, a palavra alma aparece quando, na verdade, ela quer dizer espírito. Então, se você encontra a palavra alma aí, significa espírito. Então, quem converte um desviado salvará da morte a alma, ou seja, a vida espiritual desta pessoa. E a quarta pergunta, o que significa a expressão bíblica e cobrirá a multidão de pecados, né? E aí você pode ler também 1 Pedro 4, versículo 8, e o que esta expressão significa, cobrir a multidão de pecados, é que os pecados de tal pessoa serão completamente perdoados e esquecidos por Deus e pela igreja, tão logo ela retorne o caminho da verdade, né? Nós, a palavra de Deus diz que o Senhor joga no mar do esquecimento os nossos pecados Então se Deus faz assim conosco Nós também não temos o direito de ficar acusando as pessoas por aquilo que elas já sofreram né? Então quando nós somos usados por Deus para converter alguém do seu mau caminho Ou para trazer de volta Essa pessoa será uma pessoa que terá os seus pecados perdoados Não pela nossa, nossa ação específica mas para ela voltar para o caminho, ela tem que se arrepender e confessar o seu pecado ao Senhor. E por conta disso, então, os seus pecados são perdoados. E na parte final da nossa, do nosso estudo, a terceira parte é a aplicação pessoal. Você teve algum companheiro cristão que se desviou da verdade? Né? Pensa um pouquinho aí. Quem é que foi um companheiro de caminhada que começou com você a caminhada e de repente se desviou? Quem é essa pessoa? Você tem orado por ele? É importante que a gente ore pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros E a terceira pergunta, você tem tentado trazê-lo de volta à jornada da verdade, ao caminho da verdade? É sempre importante nós não desistirmos dos amigos, das pessoas que nós amamos, que nós caminhamos com elas Ainda que elas estejam separadas do evangelho, nós precisamos e podemos ser usados por Deus para alcançar essas vidas e uma outra, a quinta pergunta, o que mais você pode ou deve fazer para salvar a alma dele, né? É, bom, você pode fazer algumas iniciativas, uma delas é continuar enviando devocionais para ela, continuar alimentando a vida dessa pessoa, porque uma hora essa informação vai trazer resultado na vida dela. A sexta pergunta é quando você deve iniciar a operação resgate, né? Sempre, é, o, nós não precisamos esperar um determinado dia. É importante que você resgate a vida de alguém. Né? É, lembra da história de Jó que, quando Jó orou pelos seus, com seus amigos, ali Deus abençoou e multiplicou a vida de Jó. Né? Então é importante nós estarmos sempre prontos para resgatar aqueles que estão se perdendo. E a última pergunta dessa parte diz: você precisa de ajuda? Quem do seu grupo poderia lhe ser útil nesse resgate? Nunca tente resgatar uma pessoa sozinho, né? É a mesma história do afogado, é muito incomum isso Às vezes uma pessoa está se afogando, alguém vai lá, sabe nadar E aquela pessoa que está se afogando se salva e quem foi salvar acaba morrendo Então é importante trabalharmos sempre em comunhão, né? Então você pode contar comigo como seu pastor para eu orar por você a cobrir a sua vida em oração, assim como você pode contar com um companheiro de julgo, um companheiro de caminhada que vai orar por você, que vai interceder pela sua vida, para que você possa ser esse agente de resgate. Mas nunca faça nada sozinho. Peça ajuda ao Senhor através do Espírito Santo, porque Ele sabe fazer isso melhor, e peça ajuda dos seus irmãos de caminhada. Amém? Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente dia. E se você não se inscreveu no meu canal, aproveita aí para se inscrever no canal, aproveita também para ativar as notificações para que você possa receber todas as atualizações que eu publicar no canal. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, amanhã eu posto um outro devocional para sua edificação.